Então, se você quiser usar algum creme hidratante, você pode usar e passar na mama, no, na pele, no seio, e não na região areolar. A natureza é sábia. Na região areolar, nós temos o, as glândulas de Montgomery, que são responsáveis, essas bolinhas, por é, eliminar a saída de, da gordura natural desta região, a lubrificação, o próprio leite após a amamentação, você vai apertar, espalhar, também hidrata, lubrifica, é rico em anticorpos. Não precisa, inclusive, limpar a mama antes de amamentar, você com água, você pode apertar e passar o próprio leite que é rico em anticorpos.